Olá, tudo bem? Miguel Alves aqui. E seja bem-vindo à quinta aula do treinamento de WhatsApp Marketing. Nessa aula, vamos aprender todo o processo de instalação e configuração. Okay? Tudo que a gente viu anteriormente, vamos agora implementar. Vamos colo colocar em prática, para a gente manter aqui o processo bem feito, bem configurado, para a gente começar já as estratégias de vendas aqui no WhatsApp. Beleza? E lembrando, se você utiliza o WhatsApp comum, então eu sugiro que você, ao migrar para o business, eh, faça o backup tá? das suas conversas, eh, seja ele em áudio, tá suas mensagens, então faça o backup, salve, tá para você não ter o seu risco de perder, beleza? E vamos para a prática, que é a parte mais principal e importante do nosso curso, beleza? Você vai na, na Play Store, beleza? Do seu dispositivo, vai clicar aqui na Play Store. Aqui você vai colocar o WhatsApp, tá? WhatsApp Business. Então, pra você, vai aparecer que para você instalar, ok? Você vai clicar em instalar, você vai guardar a instalação, ok? E em seguida você vai clicar em abrir. Pra mim aqui já tá instalado, é, como você já pode ver, beleza? Mas pra você, é, vai pedir para que você é, insira né, o número de telefone, tá? Que vai ser do, do, do seu próprio telefone. Então, em seguida, vai te mandar um código, você vai só confirmar esse código e já vai abrir para você a telinha, assim, tá bom? O teu WhatsApp, ok? Vamos lá. É, você pode ver, tá? Que aqui a gente tem algumas abas aqui, ó. Conversas, tá bom? Estados e chamadas, ok? Não sei se você é, pode acompanhar na aula anterior. A gente falamos sobre é, esses pontos aqui, tá? E muito importante tá? a gente manter... Esse propósito, ok? Que aqui é onde você vai é, ter o seu contato mais próximo com o teu cliente, tá bom? Usando aqui esses objetivos, beleza? Que é o conversa e status e chamadas, beleza? Mas a, principal, a parte mais principal que nós estamos preservar aqui é a nossa é, imagem, beleza? Aqui vamos começar pelo nosso perfil, tá? Que é a porta de entrada do teu negócio, Beleza? Você vai entrar aqui nesses três pontinho aqui, tá bom? Dentro da ferramenta, logo aqui abaixo, você vai clicar em configurações. Pronto. aqui, ó. Temos, temos aqui a aba, aqui ó. Perfil, né? Você pode ver que tá em branco. Temos ferramentas comerciais, tem contas, conversas, tá bom? Notificações, armazenamento, é, armazenamento de dados, tá bom? Ajuda. Então a gente vai é, alinhar tudo isso aqui, mas vamos começar pela parte mais principal, como eu mencionei pra vocês. Ok, aqui você vai clicar aqui na aba aqui, ó, perfil, tá? Você vai clicar e aqui você vai colocar um perfil, tá bom? Você pode ver, ó, não tem nada, beleza? Vamos começar do zero mesmo, tá bom? É a tua conta, beleza? E aqui em seguida você vai clicar aqui nesse lapisinho ó, aqui, ó, nesse lapizinho aqui, ó, tá bom? Vai clicar aqui e a gente vai escolher uma foto, né, para nossa é, para o nosso perfil, beleza? Então você pode aqui escolher da câmera ou galeria, eu vou escolher aqui da galeria, beleza? Uma coisa muito importante que eu falo para você, tá? É, não sei qual que é o seu modelo de negócio, ou produto, ou serviço, eu conselho que você sempre, é, se você for trabalhar um produto, ok? Você coloque a, a sua imagem, tá bom? Coloca você, tá? Bem claro ali, bem, bem certinho mesmo, tá bem alinhado. Ok, para você poder enxergar que ali é uma pessoa, porque pessoas, galera, compra de pessoas, beleza. Se você também é uma marca, tá? você pode colocar também um perfil ali, né, com a sua marca, beleza, com, com logos bem aqui da, da marca sua, beleza. Então, se você é, quer se tornar autoridade, você quer ser reconhecido, você quer é, quer ser é, mais quer ter mais um contato ali próximo com o teu cliente. Então, eu digo que você coloque uma foto, tá? Uma foto vai ficar ali mais bem destacável ali, tá? E vai, se, vai se filtrar mais vai, tá mais, vai dar mais confiança, tá bom? Para ter um potencial cliente. Beleza? Então, eu vou, eu, vou, eu vou escolher aqui uma foto, aqui uma imagem, como exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou caçar aqui uma, uma imagem minha. Vou pegar aqui essa imagem, ó. Tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, gestor de tráfego, tá? Eu vou pegar aqui essa, essa imagem. Ok? Eu posso até cortar essa imagem em seguida, tá? Eu posso ajustar ela, eu posso deixar menor, tá? Você pode deixar aqui menorzinho, ó. você pode tá? diminuir os espaços, tá? Ó, você pode abrir um pouquinho aqui, ó. Você pode ajustar aqui certinho, certo? Você pode até diminuir um pouquinho aqui, mas tá bom aqui, tá ótimo. Beleza? Aqui você pode já clicar em OK. Vamos esperar. Ó, apareceu, tá? Gestor de tráfego, né? Tá aqui no meu Instagram. Beleza? Então aqui ficou... Nossa, que legal, né? Ficou interessante. Beleza? E aqui dados da empresa, tá? O que, que você vai colocar aqui? Já clica nesse lapizinho aqui, ó. Aqui você pode colocar, tá bom? Infira o, no... o nome comercial, tá? Você vai colocar aqui o seu nome comercial. Colocar aqui é o um nome... É, a sua empresa, por exemplo, você pode é, colocar, esse nome de fato vai ser o um nome que quando a pessoa entrar em contato com você é que ela vai né, se deparar com esse primeiro é, contato aqui, tá bom? Com essa primeira imagem e o nome aqui que você vai, vai estar pondo é, aqui é no, nome, no nome comercial, beleza? Então no caso eu vou inserir aqui, ó eu vou colocar aqui gestão Gestão. eu coloquei dois que estão tráfico coloquei duas vezes ali gente pronto gestão de tráfego o teclado tá só não é problema gestão Bom. gestão de tráfego deixa eu consertar isso aqui melhor tá Questão de trás. Pronto. Aqui para. Negócios. Locais. Okay. Prontinho. Meu teclado está escrevendo duas vezes. <risos> Pronto. Testinho. Vamos dar ok aqui, tá? Vamos dar ok. Bom, vamos continuar aqui. E está se atualizando, tá? O nome, o nome foi atualizado com sucesso, beleza? Ó, gestão de tráfego para negócios locais, beleza? Isso você pode colocar aqui uma descrição, Ok. Pode colocar aqui uma uma descrição que pode ser é, sobre o seu negócio, beleza? Eu vou eu vou colocar aqui ó, eu vou colocar aqui ó, é, estrategista, em gestão, pronto. Ó, Estrategista e gestão, pronto. Aqui, colocar aqui ó, um, um emoji, tá? Vou colocar aqui um emoji, beleza? Prontinho, ó. Beleza? Cadê aqui? Aí, saiu aí, o que eu, não, eu não salvei. Vamos, vamos colocar de novo. Vou botar aqui gestão em estratégias. Estratégias digitais pronto gestor em estratégias está escrevendo duas vezes estratégias aqui vamos colocar aqui ó vamos colocar aqui beleza e vamos clicar em salvar prontinho beleza aqui você vai colocar aqui ó não é empresa você vai colocar você vai inserir ó você vai procurar um nome que seja adaptável né ao seu negócio, beleza? Então, você pode até pesquisar, de fato, beleza? Pode apagar, apagar isso aqui, ó. Você pode até pesquisar aqui na aba aqui, ó. Pode colocar aqui pesquisar, beleza? Eu vou colocar aqui marketing. Coloca marketing, tal. Pode ser agência de marketing, tá? publicidade de marketing. Então, eu vou escolher aqui serviços de marketing na internet. Então, eu vou escolher isso aqui, ó. Beleza? Eu vou isso aqui, mas... Publicidade de marketing, esses dois aqui, ó prontinho. Tá, tá feitinho aqui. Salvar. Pronto, salvo, tá bom? Aqui eu posso colocar aqui, você vai colocar aqui, é, é muito importante isso aqui, tá? Você vai colocar a sua localização, beleza? Eu coloquei aqui é, a cidade onde eu, eu me encontro no, no, no momento, tá? Eu coloquei Santo Antônio de Lisboa. POI, beleza? Então, é, você vai colocar aí a tua cidade, tá bom? Do, do teu negócio, tá bom? Da tua empresa, então, você vai clicar aí em salvar, beleza? E aqui, ó, a parte muito importante que você vai poder fazer, você vai poder é colocar aqui, ó, o horário, né, de atendimento que você queira, né, tá presente, tá bom? Com o teu cliente, beleza? Você vai clicar nesse ladozinho aqui, ó, e aqui você vai selecionar o, o horário, Tá bom? Ó, você vai colocar aqui, ó, aberto, é, aberto, no horário selecionado, sempre aberto, tá bom? Somente com uma hora marcada. Eu, eu sugiro que em deixar sempre aberto, né, você quem pode definir aí, independentemente do teu negócio, você pode definir, beleza? Vou colocar aqui sempre aberto, tá? E sempre aberto, é, eu deixo aqui, ó, aberto, vi, é, 24 horas, tá? você é, pode fechar aqui, por exemplo, aqui, você pode fechar aqui, ó, no domingo, por exemplo, tá? Pode fechar no domingo. Você pode fechar também no sábado também, né? Você pode fechar aqui, aqui também no, no sábado, então... E também você pode até é, definir também... Deixa eu, deixa eu ver aqui, ó. Eu sempre deixo, né, de segunda a sexta-feira, beleza? É, aberto, tá bom? E aqui vou clicar em salvar, tá? Vou clicar aqui em salvar. Clicando em salvar... Você vai clicar agora aqui no, no e-mail, né, você vai inserir teu e-mail profissional, se você tem caso você tenha algum e-mail é, específico, então você pode colocar até o teu e-mail normal, beleza? Vou colocar aqui, ó. Então você vai clicar aqui, ó, em salvar, tá bom? Então, Colocou o e-mail você vai colocar já que salvo, sempre que for fazendo você vai salvando, tá galera? Ó, aqui agora você vai inserir aqui o nome do, do site que você tem, tá aqui, vamos colocar isso aqui agora, e barra, barra, agora vai dar certo, né, pronto, ó. certinho, beleza, aqui é só para quem tem site, tá bom, é muito importante pro, é, pro teu cliente chegar aqui e bater o olho, tá? Você pode inserir aqui até um outro site Tá bom, inclusive, ó Pode inserir aqui até um, um outro site vou, vou colocar aqui agora, ó Vou vamos colocar aqui mais, mais um site aqui para ver se vai dar certo ó, Mais um site, ó Olha só Vou colocar aqui agora, ó é Produtor Online .net. Beleza? Então eu vou, vou, vou clicar aqui em salvar, ó Em salvar, tá bom? Deu certinho, ok, ó Ok, e aqui você pode aqui, galera, é, gerenciar, colocar os seus produtos, tá bom? Seja o seu é, delivery, seja o seu é, é, tu, seja peças de roupas, ok? Seja é, é, a para tá, quem trabalha com, com comida, né? É, pode colocar aqui aquelas mamute fitness, né? Muito interessante, fica lindo demais, beleza? Eu vou colocar aqui algumas imagens como exemplo. Você vai clicar aqui em gerenciar, beleza? Ela vai aparecer para você aqui, ó, essas opções aqui, beleza? Você vai colocar aqui, ó, em... Você vai clicar em adicionar item, beleza? Ó, aqui você vai colocar uma imagem do, é, do teu produto, beleza? Por exemplo, aqui, ó, vou caçar aqui uma imagem, vou, vou na minha galeria, né, do meu dispositivo. Eu posso inserir aqui, por exemplo, é aqui isso aqui, ó, essa marca minha aqui, ó. Vou nela aqui, vou dar OK. ó já, já, já sei de que a, a, a imagem, tá? Vamos colocar agora o nome do item, tá? aqui, gestão. Gestão de tráfego Beleza? Gestão de tráfego Você põe o preço aqui, o preço, né? Ó, o preço. Eu vou colocar 197, por exemplo, ó, 197 entendeu descrição do produto tá você vai colocar aqui uma uma breve descrição né, do do que é que vai ser o produto beleza no caso meu aqui ó é, vendas de serviços e e produtos produtos digitais e produtos digitais beleza aí mais campos aqui aqui você pode inserir um link tá pode inserir um link por exemplo aqui ó você pode colocar o um link aqui ó vamos colocar aqui um, um link vou colocar aqui ó w. Portal mais ponto com, beleza e aqui seria um código tá o um código do é no caso seria o um código do teu produto beleza Talvez ele aqui não vá aceitar porque eu não estou sem o código, mas vamos tentar aqui, tá? Você fez todo esse parâmetro aqui, você fez todo esse procedimento que preencheu isso aqui. Você pode até inserir mais uma imagem, ó. Você pode inserir mais uma imagem. Eu vou colocar aqui mais uma imagem para é, você ver, tá? Vamos pegar, pegar, pegar essa imagem aqui, ó, como exemplo. Deixa eu colocar essa, essa imagem aqui, ó. Vamos dar OK. Tá? Então vou clicar agora em salvar. Salvando, ó. O melhor de tudo, galera, é que aqui é tudo pelo celular, tá bom? Você, pode, você vai poder fazer isso aqui, ó, bem tranquilo, tá? Ó, ao você fazer, ao você fazer, tá? É, essa parte aqui, ele vai aparecer para você aqui, ó, gestão de trato, tá bom? Já fiz, tá bom? Aqui, quando o cliente vê, tá, já vai, já vai saber é, o que, é que tu vende, né? Quanto que é qual o valor né, do, teu, do teu produto, do teu serviço, tá? Então, isso é bem importante você manter isso aqui, tá? Na, na frente, na telinha, tá? Que aqui as pessoas já vai saber de fato, né? Do que que se trata o seu negócio, beleza? Eu vou voltar aqui, clicar em voltar, beleza? Ó, só atualizar aqui, ó. Você vê que tá tudo preenchido, tá? E você pode co colocar aqui, ó. Deixa isso aqui sempre aqui, ó. É aberto 24 horas, tá? Eu deixo, mas aqui você pode escolher, beleza? Essas opções aqui, ó. Tá bom, você pode definir se é aberto 24 horas, se tá disponível, tá? Se você tá ocupado, tá bom? Então você pode colocar aqui essas opções, Eu sempre coloca aqui, é aberto, tá bom? 24 horas, tá? Sempre deixa aqui essa, essa opçãozinha aqui aberta. Ó, tá? Então, ó, tá tudo configuradinho, ó, tudo certinho, beleza? E vamos voltar aqui agora, tá? Ó, você pode ver que aqui é, já tá bem aqui a, aberto, tá? Tá bem organizado já. E agora vamos aqui agora, é, em ferramentas comerciais. Você vai clicar, beleza? E aqui a gente vai preparar é, o nosso perfil, tá bom? Vamos é, configurar aqui o nosso, a nossa mensagem é, de saudação e a mensagem também de ausência, tá? Vamos clicar aqui, ó, conversa, tá? Sempre o WhatsApp, ele te dá é, para é, você uma mensagem padrão, tá? Você pode até é, organizar isso aqui, ó. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha até feito já essa mensagem, tá bom? Dando boas-vindas, tá? Ao meu cliente e ao a pessoa poder... Era quando ela entrar em contato comigo, tá? Já automaticamente, automático, tá? A pessoa já vai receber essa mensagem, seja bem-vindo ao nosso atendimento. Estamos ansiosos para atendê-lo ou atendê-la, tá? Então aqui uma, já uma maneira já que, poxa, o cliente vai se, já vai se sentir já ali, né? Já impactado, já interessante. Ele tem que se achar interessante, tá bom? E você tem que ser é, valoroso para, é para ter o cliente, tá bom? Contou informação, contou simpatia, tá? É, pelo é, o que você tem para agregar na vida desse cliente, ok? Então, é muito importante você pensar nisso, beleza? Então, você vai clicar aqui em OK, tá? Já deixa aqui tudo fechou aqui, aqui você vai marcar, ó, tá bom? Você, você vai marcar para todos, deixa essa opção aqui marcada para todos, beleza? Deixar para todos aqui, ó, você vai vir aqui em salvar, tá bom? Você já, você já configurou a sua mensagem, você já deixou aberta aqui para todos, tá? E aqui você vai... Abrir aqui, que geralmente isso aqui, ó, ele fica fechado, tá? Aí você vai abrir, deixar aberto e vai salvar, ok? E aqui você vai marcar agora a mensagem de, aus de ausência, tá bom? A gente configuramos aqui a de salvação, agora vamos para ausência agora, beleza? Clicar aqui, tá? Você vai abrir aqui, ó, tá? Aqui, você pode ver que a minha tá desmarcada, você vai marcar, tá bom? E aqui você vai preparar a tua mensagem, tá bom? Aqui, ó. Já preparei uma, uma mensagem específica, tá bom? Coloquei aqui, obrigado, pode entrar em contato com o CDV, tráfico pago. Representamos, ó. Responderemos sua solicitação tão logo possível. Então aqui é bom, porque muitas das vezes é, o cliente, é, é, você faz esse, esse disparo aqui, tá automático, é, o, o cliente, a, às vezes, ele é, fica sem, sem, uma, sem uma resposta, então fica meio que chato, entendeu? Então se você... Dar, dar esse, esse direcionamento para teu cliente ele já vai estar ciente já entendeu que vai estar aguardando já o teu retorno beleza então isso aqui é muito bom entendeu você manter essa, essa mensagem aqui é bem é, bem é, travada né é, ao cliente que você queira atingir tá bom então isso é essencial nunca esqueça tá sempre priorize isso aqui tá leve isso aqui mesmo a sério e implemente ok teste beleza vai dar o okay que aqui tá aqui ó. e também horários horário, tá bom você vai deixar aqui ó sempre tá enviar sempre tá bom e aqui no caso aqui ele vai fazer um disparo automático tá bom você, é, se você deixar aqui em horário programado então infelizmente vai ser naquele horário tipo, que você vai você vai estar tá destinando você vai estar tá marcando beleza ou aqui também fora do horário de atendimento então eu nunca deixo essa opção sempre eu deixo aqui ó enviar sempre porque toda hora que a pessoa é, ela mandar para mim mensagem seja de dia Boa noite, tá? Eu vou, eu vou receber é, o feedback. Eu vou eu vou receber, né? Qualquer mensagem específica desse meu cliente, beleza. Então, marquei essa opção aqui, ó. Enviar, enviar sempre, né? E em seguida, você vai marcar aqui, ó. Você vai clicar em salvar, beleza. Então, salvo tudo certinho, tá bom. E aqui tem também respostas rápidas, tá? ok? Então, você pode é, você pode fazer aqui uma. É, uma resposta aqui para teu cliente, por exemplo, né? Você quer, você tá ali é, um pouco na, na correria do, do, do dia a dia, então você tá atendendo um monte de cliente, mas você pode chegar aqui nessa opção, pode criar uma mensagem, tá? E pode criar um atalho para essa mensagem, tá bom? Neste caso aqui, eu coloquei aqui, ó, obrigado, tá? Eu coloquei como, como atalho, né? é tava aqui obrigado, e automaticamente, tá? Aqui, ó, tá? Eu, eu vou colocar aqui como obrigado, tá? Que foi a que tava antes. Como exemplo, tá? Então você pode inserir um qualquer outro nome, tá? Quando você estiver ali é, conversando com o cliente, caso que você queira já entregar para ele ali uma, uma mensagem já preparada, é só digitar obrigado que já vai aparecer para você já. Esse comando aqui em cima, aqui ó, tá? E você já vai inserir é, logo em seguida, é, você já, já vai ser enviada né para o seu cliente de forma automática, tá? Então você coloca aqui esse comando aqui ó, obrigado, beleza. Então, você vai clicar aqui em salvar, tá? Tá tudo certinho. Só olhar aqui, ó. E você tá, também aqui, ó, ó, voltando aqui, tá? É uma coisa que eu tava esquecendo, tá? Tem aqui, ó, o um comando aqui, tá vendo aqui, ó? É, de foto, então você pode até trabalhar imagens também, tá? Pode até trabalhar imagens também. Olha só que, que incrível, tá? Vou pegar, pegar aqui uma, uma imagem como exemplo, ó. Pegar essa imagem aqui, ó, baixo como exemplo, tá vendo, ó? E aqui você pode, né, por exemplo, co colocar é, um produto teu. Você pode, né, é fazer que, mostrar que, que você está em um atendimento, você pode falar desse produto, tá? E você pode mandar foto foto desse teu produto, beleza? Então aqui é bem legal, ó. você vai clicar aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Que interessante, que legal, beleza? Então aqui é muito importante você trabalhar toda a ferramenta aqui dentro do WhatsApp Business. Tá bom? Então é muito importante, isso agregar demais valores para você e principalmente ainda mais para o seu cliente que vai clicar agora aqui ó em salvar tá ó salvei tá seja eu posso inserir até mais outras mensagens tá vai clicar aqui em mais ó em mais você pode criar novas tá bom e assim você pode né tá incrementando aqui cara de forma estratégica eu gosto demais da da ferramenta tá então muito importante você saber disso tá Aqui é conteúdo de cursos, eu nunca vi ninguém ensinar isso aqui, ok? Que você possa implementar, que você possa colocar isso aqui é, em prova do teu negócio, tá bom? Vai te gerar bons resultados, pode ter certeza, beleza? E aqui você pode estar tá fazendo novos, tá bom? Eu nunca esqueça de ficar sempre colocando cada vez mais mais, porque você vai ter ali um, um arsenalzão completinho, né? Todo configurado, já com mensagem já tudo pré-automática, beleza? Vou só fechar aqui, tá? Vou voltar. Prontinho aqui, ó, tá? Respostas rápidas está tá feita, beleza? E aqui você pode aqui, ó, etiquetas, tá bom? Aqui são as etiquetas. No caso é que você pode ver, você pode trabalhar com um novo cliente, tá? Novos clientes que foram entrando na tua lista você pode trabalhar com esse novo cliente. É, os clientes que já pagaram, que está é, com pagamento pendente, você pode trabalhar também. Os que já é, compraram, né? Que, né? Que pagou já o teu produto pelo teu serviço é aqui também pedido também, né? Cliente que fez pedido, tá? Que, que você preparou aqui também nessa lista específica, tá? No caso aqui, ó, novo pedido. Vou clicar aqui um no novo pedido, vamos criar aqui um novo, um novo pedido. Ou vamos clicar aqui ó, nesse, nesse mais aqui, aqui embaixo, tá vendo? Ó? Aqui embaixo, ok? Vou clicar, vou, vou clicar aqui ó aqui aqui esse mais tá? aqui embaixo. Beleza? Vamos clicar aqui. Você pode dar um nome a essa etiqueta, né? por exemplo aqui ó eu vou, eu vou colocar aqui ó cliente ó vamos colocar aqui ó vamos colocar cliente ó cliente é, cliente colocar aqui vamos colocar cliente crochê né ou cliente também é, é produto produ vamos botar aqui cliente curso online cliente ou qualquer cliente curso curso de brigadeiro por exemplo brigadeiro cliente curso de curso de, de brigadeiro então eu posso criar essa lista né? eu posso criar, criar também outros nomes também ó eu posso colocar também clientes né cliente clientes posso colocar qualquer é? cliente eu posso colocar também é... eu posso colocar também o nome do, do meu produto tá mas nesse caso aqui vamos colocar aqui é aluno por exemplo aqui, aluno ó. alunos Vamos estar aqui, alunos, alunos clientes, ó, clientes, pronto, beleza? Vamos dar ok. Bom, já tem mais uma lista aqui, tá? É que você pode ir sempre ir adicionando, tá? Novos, e novos, novos clientes, tá bom? Clientes, é, você pode, é, de acordo com o que, tá, que for o seu, o seu produto, tá? Você pode ir colocando, né? É, conforme que tá aqui, ó, tá? Conforme, é, for, for, é, conforme for o seu projeto, especificamente... Tá? De acordo com o que tu queira fazer, você vai colocando, montando aqui a coluna bem, de forma mais bem organizada, ok? Eu vou voltar aqui, ó. Aqui tá, tá pronto, tá? Aqui, anunciando o Facebook, cara, aqui, aqui já é uma outra estratégia, tá? É, que você pode estar tá fazendo aqui, incrementando o WhatsApp, tá? Você pode estar tá juntando isso aqui com o Facebook, tá? Isso aqui já é outra história, tá? Que eu vou estar tá passando para você depois. é aqui, Facebook e Instagram, tá bom? Então eu não vou falar é, sobre isso aqui também agora. tá? E aqui é um, outra parte muito importante que eu, eu vou pular aqui, tá? Ó, link curto, tá bom? Isso aqui é muito importante também. Você vai clicar aqui nele aqui, ó. Aqui você pode pegar esse link, tá? Eu vou ensinar pra você é, mais na frente como você pode pegar esse link. Você pode é, personalizar esse link, tá? E trabalhar estrategicamente, tá bom? Na sua estratégia de vendas, tá? É na internet. Beleza? Então, não se preocupe com isso aqui, aqui é só para você saber, tá, que você pode pegar esse link, ok, e você pode mandar para as pessoas. Então, aqui, ó, você vai liberar essa opção aqui, ó, tá, abrindo aqui, ó, tá, aqui você pode, aqui, ó, permita que os clientes, ó, editem, enviem uma mensagem padrão ao abrir seu link, beleza? Então, você vai deixar isso aqui aberto, tá, e essa mensagem aqui, ó, você pode criar aqui, ó, é, a forma, vou colocar aqui, padrãozão aqui, você pode colocar, olá, ó, Aqui no caso aqui, ó. Olá! Bom. Olá! Tudo bem, ó. Tenho interesse pelo. Deixa eu colocar aqui, ó. Pelo seus serviços. Serviços de tráfego. De tráfego, tráfego, entendeu? os seus é serviços em anúncios, serviços em anúncios, tá aqui em anúncios, em anúncios, tá vendo? <coughs> em anúncios, você vai dar OK. Então, o que que vai acontecer, tá? O que que vai acontecer aqui? Ah, só clicar nesse link, tá? Você já vai saber, né, de fato, de onde que veio esse link. Por exemplo, aqui ó, você pode colocar assim ó, ainda, ainda melhor. Olha só: ó, colocar assim, ó. olá, ó, olá, vi do Instagram. Ok, então aqui ó, e tem interesse, então, interesse pelos seus serviços. Ó, serviços, ok? então aqui ó, é aqui você pode ver aqui ó, ó, Olá, vim do Instagram e tem interesse pelos seus serviços. então aqui vai dar ok <coughs> salvando, tá? bom, salvou. que você pode pegar esse link aqui, você pode copiar esse link ó, esse link aqui é, é o próprio WhatsApp ele vai ele vai mandar uma mensagem tá é, informando é, que a pessoa vê diretamente desse link tá eu vou pegar vou mostrar para vocês aqui como exemplo ó vou pegar aqui o link ó vou copiar o link ó copiei o link tá vou clicar aqui vou abrir aqui o meu navegador tá ó eu vou inserir aqui ó vou passar para cá Vou inserir aqui ó só para vocês ver então ó Colei aqui tá no meu o navegador eu vou clicar aqui ó olha só o que, que vai acontecer tá vendo ó? gestão de tráfego né para negócios locais você vai clicar, iniciar uma, uma conversa tá vendo ó? você pode ver que é, é porque eu não estou com meu whatsapp aqui logado né esse meu navegador beleza mas você pode ver aqui ó que a mensagem ó vou clicar de novo ó tá vendo você pode vir olá, vim do Instagram, tem, tem interesse pelo seu serviço, então de fato aqui, ok? Aqui, de, de fato, é, você consegue né, saber de onde, de fato, que veio esse cliente, sabe? Você pode colocar no, é, olá, vim do Facebook, olá, vim do Instagram, olá, vim do blog, olá, vim é, do meu TikTok, né? Do TikTok, eu vim, cara, você pode aí, tem é, formas para você estar tá implementando, implementando isso aqui, tá bom? Então, é bem legal, acho super interessante. Vou clicar, vamos voltar aqui, ó. Tá, aqui tá, tá tudo já é, feito, tá, o, o, o que nós precisamos é, executar. E aqui, ó, temos aqui, ó, é, conta, né? Lembra? Aquela opção lá de, lá de conta, tá? Aqui você pode, aqui, mudar de número, tá? No caso que você queira é, mudar, mas eu não acho legal, tá? Eu, eu nunca fiz isso aqui, tá? Aqui são as confirmações de, em, de duas etapas, tá? E também, não precisa você ativar, não é necessariamente você ativar, mas aqui por um motivo de segurança. É legal você fazer, seguir com esse processo, tá bom? Um passo a passo. E aqui, é, como eu falei para vocês que era mudar de número, tá? Então, eu, é no caso, caso que você queira mudar de número, você pode também fazer também isso, tá? Então, aqui é bem simples os, os processos, tá? Bem fácil. Aqui, ó. Eu vou voltar aqui, beleza? É, com, com relação aqui a conversas, tá? a conversa aqui ó, aqui temos um tema aqui que você pode também colocar aqui ó, tema escuro tá, ó, tema escuro, vai, vai ficar escuro agora, tá vendo ficou escuro, escuro, tá vendo ó, tá a escura, tá, você pode trabalhar assim também, se, se o caso que, que você goste, né, nesse estilo, eu gosto, né, eu gosto mais do, do preto do que do branco, tá, então eu vou deixar aqui o branco, que, ó, que é a forma que eu estou ensinando para vocês aqui, tá, então eu vou dar ok, e ele vai ficar branco de novo, beleza? o papel de parede aqui, ó, você pode definir um papel de parede para você colocar aqui também no fundo, tá bom? Você pode aqui mudar, ó, você pode clicar aqui em mudar. Você pode definir aqui uma dessas imagens aqui, ó, por exemplo, tá? Ou você pode pegar uma padrão também, que é, que é do celular, tá bom? ó, você pode definir aqui, ó, tem, tem uma padrãozona aqui, tá? Mas eu não gosto desse padrão. Tem outra aqui, deixa eu dar aqui, ó, você pode até... Ó, você pode colocar também isso aqui, ó, acho legal isso aqui, ó. Aqui do, do fundo aqui das, das estrelas Acho bem legal tá vendo? você pode definir aqui daqui você pode escolher uma uma dessas imagens ó beleza você pode definir uma dessas daqui por exemplo vamos pegar aqui uma aqui uma interessante essa aqui é legal ó. Essa aqui, ó. vamos vamos definir essa aqui vamos definir ela colocamos lá no fundo tá Tá vendo? Ficou legal, né? Beleza? Vou voltar aqui Aqui você pode deixar isso aqui, é, é, sempre ativo, tá bom? Sempre ativo isso aqui, ok? que vai cabo de, de conversa, você não precisa mexer tá? Pode deixar só uma aqui, tá mesmo? tá usa mais isso aqui Então, fonte você pode deixar também média também Caso que você esteja com uma fonte pequena, né? Sempre deixa na, na média, beleza? E aqui você pode deixar tudo ativo, beleza? Tudo ativo normalmente então, ó, bem simples, tá? Ó, bem feito mesmo aqui, tá bom? Aqui, ó, bem, bem legal, ok? Vou dar aqui como exemplo aqui, vamos, vamos ver se... eu vou, eu vou receber alguma, alguma, alguma mensagem aqui, tá? Eu tenho aqui é, um WhatsApp aqui, por exemplo, aqui, ó, Olá, vou colocar aqui, Olá. Ó, deixa eu ver se, se eu vou receber, não... De fato, eu não vou receber porque estou mandando mensagem para mim mesmo, né? No caso aqui dos do status, por exemplo, ó, status, você vai clicar aqui ó, nessa, nesse ícone aqui, né? Das fotos, tá bom? Você vai clicar. E aqui você vai é, pode colocar, por exemplo, aqui ó, uma imagem, você pode colocar várias imagens, tá bom? Então status, pode co colocar várias. Ó, eu vou colocar aqui mais aqui. Ó. Eu vou marcar isso aqui, vou marcar isso aqui, essa aqui ó, eu vou dar aqui OK. Posso até tirar, tirar até a foto ao mesmo, ao, ao mesmo tempo. Tá? Vou clicar aqui de novo aqui, tá bom? Adicionei aqui, tá? Vou clicar aqui de novo, ó Start, beleza? Ó, tá vendo? As imagens sendo postadas aqui, tá ok? Isso aqui é muito importante você mostrar é, a foto do, é, do teu serviço, do, do, do seu produto, tá? Que você tá trabalhando, beleza? aí chamada também de vídeos por exemplo aqui ó chamada de vídeos você pode fazer sim também chamada de vídeo tá tem um tem um é um ícone um aqui ó demais tá aqui, aqui você pode tirar foto você pode bater uma foto por exemplo tá você pode voltar então, voltar aqui para chamada aqui ó você vai clicar aqui nesse, nesse botão tá você vai em é, casa aqui ó em caso se você quiser fazer uma chamada aqui para esse para esse contato vou dar aqui um exemplo aqui ó para esse contato aqui ó eu vou clicar aqui ó esse contato não sei se vai dar porque estou gravando aqui a tela do né do, é, do tablet, ok? Mas aqui você pode assim é, marcar também né é, é, um dia específico ou um momento específico, né, de acordo com o que você esteja trabalhando, tá? Para você conversar com o teu cliente, via chamada é, chamada de vídeo, tá? Não tem problema. Você pode também fazer ligações também, né, para o teu cliente, ok? E aqui você pode Sim, trabalhar, você pode adicionar. Ó. Você vai vir aqui nesse ícone aqui, ó. Aqui abaixo, tá? Que você pode criar um grupo. Lembra do grupo que eu, falei, que eu falei com vocês? Você pode criar um grupo aqui, ó. Por exemplo, um grupo, ó. Vou clicar em novo grupo, tá? Eu que eu posso até adicionar uma pessoa aqui ao grupo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui o Adonias. Ok, eu vou clicar aqui abaixo, ó. Ok, e aqui eu vou dar um nome ao meu grupo, tá? O WhatsApp ele sempre sugere que você né, tenha no mínimo uma pessoa para você adicionar no grupo, tá? Um amigo seu, tá? Como participante, então isso aí é, é bem bacana, tá? É que você pode colocar o seu cliente, né? Você pode colocar vários clientes aqui, né? Formando esse grupo, tá? Então eu vou, eu vou colocar aqui, ó, produtos, então produtos e serviços, ó, e serviços, produtos e serviços, tá? Ó, clicar aqui em salvar. Tá vendo? Foi certinho, tá vendo? Aqui você pode colocar até a imagem, tá? Ó, imagem aqui também, ó. Você pode colocar a imagem no grupo. Vamos, vamos colocar aqui uma imagem, ó. Vamos colocar aqui, ó. A minha camisa aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui como, como exemplo. Posso até fechar aqui, eu posso até diminuir mais, mais a imagem, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, olha só que legal. Vou dar aqui OK, ó, OK. Tá vendo, ó, como é que ele ficou? Ficou bem legal, né? Ok? E aqui você pode, aqui, ó, selecionar as notificações, tá? Muito importante você poder selecionar as notificações, ok? É, você também aqui, deixa eu olhar aqui. Ó, visibilidade e mídia. Então, isso aqui você vai clicar, você vai deixar aqui, ó, sempre padrão, tá? Padrão, tá bom? Dá OK. Aqui você, ó, como administrador, beleza? até que aqui ó, as configurações do grupo, tá? Aqui ó, isso aqui é muito importante você dar sempre ao criar o grupo, você olhar aqui, beleza? Isso aqui ó, enviar mensagem, tá? Você pode definir é, se, todo, se todo participante pode enviar mensagem e, e também você pode escolher também se, é, se, é só, se é só o próprio administrador, no caso, se você queira só postar conteúdo aqui, só postar, só postar é legal você marcar essa opção aqui ó, como administrador, beleza? Se não, que você queira deixar aberto, você coloca também os participantes, tá bom? E só dá OK, tá? fez qualquer alteração, e dá OK. E aqui é editar, né, os admin do grupo. Então você pode definir, tá? No caso aqui, ó, quem possa fazer isso. No caso que você não queira que, que ninguém é, edite, então você pode deixar aqui sem, tá? Você pode permanecer, beleza? Ó. Tudo certo, tudo, tudo ok, tá? Tudo certinho, você vai voltar aqui. Então, aqui ó, aqui são os grupos, tá bom? Vamos voltar aqui para você ver o grupo, tá bom? E aqui você pode adicionar as pessoas, né? Caso que você queira adicionar contato, contato só aqui dentro, o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui ó, nesse botão aqui ó, ok? Você, vai, você pode vir aqui em mais também ó, tá bom? Você pode também exportar conversas, pode adicionar, adicionar atalhos, tá bom? Aqui você pode limpar conversas e pode também, né, sair do grupo caso queira, beleza? Mas a ideia aqui que você vai ter que fazer, você vai colocar mais contatos aqui dentro, certo? Você vai convidar aqui, ó. Você vai clicar. Ó, você pode aqui, ó. Em adicionar participante, ó. Adicionar participante. Você vai escolher os participantes que tu queira aí adicionar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos, vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui essa menina aqui, ó. Como exemplo. Eu posso colocar também aqui. O Davi. Né, que são clientes também, tá? Posso me colocar aqui também. Posso me colocar também aqui, afiliado O Giovanni, tá? Posso colocar aqui também o dia também ó, tá? Eu posso colocar quantas pessoas que eu, que eu quiser No caso, eu posso colocar aqui no mínimo Aqui até 256 200, 200 pessoas tá bom? Eu vou, eu vou clicar aqui ó. Tá, já está já, já expulsando, ó Convidar para o grupo, beleza? Ó, convidar para, para o grupo Tá? Eu vou clicar aqui, ó Convite para participar do grupo do Whatsapp Então eu vou clicar aqui também não, tá vendo, ó? Nós já tem pessoas aqui já adicionadas, tá bom? Aqui você pode também, ó. Interessante de tudo. Gabi, ó, afiliada, tá bom? Que foi convidada também, uma afiliada minha. Aqui você pode também ligar, tá? Você pode fazer ligações também, é... Você pode fazer também chamada também de vídeo, tá bom? para é, esse contato também também Você pode também adicionar também, ó. pode também adicionar mais pessoas também, ó. Você pode colocar... É, as pessoas que tu queira aí colocar né, dentro do, do, do, do teu grupo, beleza, que você, que você criou, beleza? Então aqui ó, são as pessoas que tem no, no grupo já, tá vendo, ó, todo mundo aqui ó, no grupo, tá, bem, tá beleza, ó, então você vai clicar aqui, ó, olha só que interessante, né, aqui ó, aqui, ó a gente tem seis participantes, tá vendo? O grupo de seis participantes, tá, mas você pode colocar mais aí pessoas, beleza? Ó, bem simples, tá, pode marcar aqui, ó, isso aqui também, isso aqui, ó, aqui é uma etiqueta, tá, caso que você queira, aqui, aqui em cima aqui, ó, vou, vou voltar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa, essa, aqui, ó, essa etiquetinha aqui, ó, vai clicar aqui nela, aqui, ó, clica nela, é aqui você pode, né, é, criar também as etiquetas também, tá, é, no caso aqui, ó, etiqueta de grupo, tá, você pode, né, tem aqui, ó, você pode também adicionar também, essa galera também aqui também, ó, você pode colocar aqui também, ó, para marcar, você pode, Tá? Pode marcar que pode salvar, ok, e você pode também desmarcar e criar também uma nova, por exemplo, ó, pode clicar aqui, uma no nova, tá, você pode colocar aqui, ó, é produto, produto físico. Físico. Colocar aqui, ó, produtos físicos, físicos dar OK, ó, pronto, aqui, ó, entendeu? Eu pode, pode salvar também, ó, salvar. Então esse, esse aqui já foi placado pro, pro, aqui para o nosso grupo, tá vendo, Ó, ó só ver que rapidinho aqui, ó. Vou voltar aqui. O que tá vendo aqui, ó? O produto físico, tá vindo aqui em cima, aqui, ó? Ok. Então isso aqui é muito legal, muito interessante beleza o que mais que posso passar para vocês aqui agora ó vamos voltar aqui o perfil vamos, vamos, vamos, vamos, vamos só voltar aqui para a gente ver como é que ficou o perfil tá só voltar aqui ó Vou voltar aqui vamos clicar aqui no, no, no nosso whatsapp Ó, tudo certo aqui já, tá tudo ok, tá? Aqui você pode também colocar foto, tá? No caso que você pode editar também, tá? Você pode acompanhar também outras pessoas, também são seus, seus, seus clientes, né? Você pode tá, também estar tá acompanhando essas pessoas. Beleza? O que mais aqui, ó? Tudo certo, tá? Ó, outro, outro ponto também que Tem aqui... Até aqui eu falei para vocês né, sobre as listas de transmissão, tá? Eu falei para vocês, ok? Você pode também conectar também, no caso que você queira também conectar também é, o teu WhatsApp também no seu computador você pode também estar tá adicionando, tá? Você pode fazer isso também, sim, ok? Mais o que mais eu posso te mostrar aqui que eu acho interessante? Estou passando para você aqui somente as, as, as funções que mais eu mais utilizo, que mais eu eu uso, tá? Em meu negócio, então de fato só o que realmente funciona, tá bom, galera? Vou clicar aqui, ó. Configurações aqui, ó. O perfil, tá? Tá tudo certinho, ó. Tá tudo ok, beleza? Tudo certinho. Então, é, basicamente, seria isso aqui, tá bom, gente? E se você ficou com alguma dúvida, que ficou, você acha que ficou funcionando alguma coisa, comenta aqui abaixo da aula aqui, Vai ser muito interessante eu saber e poder também ajustar, eu poder também melhorar essa parada, beleza? Eh, espero que você tenha gostado dessa aula, galera. Eh, de verdade, ok? Caso que você eh, queira fazer alguma pergunta comigo, também direto comigo, lá no grupo do, lá do Telegram, você pode mandar para mim a mensagem lá, que eu vou responder todos vocês. Beleza? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.